Vai lá. Vai. <risos> é pesado. É pesado. <risos> Valeu. Pesado, é. Aí, Ronaldo. Eu tinha falado com um amigo meu, né? Que eu pensei, se o Ronaldo não vai me esperar, não? E ele é. tá com pressa. Aí eu falei, mas eu falei pra ele, ele falou, vou te esperar da praça. Aí eu olhei, ele falou, foi pra mim, eu sinto. Se você não estiver amarrado, eu fico com medo de você pular pela, pela janela. <risos> tá aberto, Você não pula não? Ai meu Deus, resolvi nada não, não, não. Tá tudo certo? Não, agora vai ficar com amanhã. Mas sim. amanhã eu vou na agência do da Presidente de Guarda. Porque eu vim aqui hoje, eu tava aqui, eu tava por aqui, peso, então tá. filmando aí, eu. eu tô filmando, você tá ficando bonito aqui. Viu? Mas eu quero que você manda para mim depois do tá celular, tem jeito? É, gente? Tem. Vamos. Tá onde eu casa. Tá bom, já, bom. eu sei do mesmo lugar, não é? lugar. Tá. Você não foi despejado, não? despejado, não. Ah, companheiro. Oi. O companheiro. Aí, ó. Onde? Oi. É o outro lá. O eu tinha falado pra ele. Vamos para frente. Você conhece essa praça há muito tempo, né? Você trabalhou aqui, aqui na praça, não, né? Trabalhei, vinha com a mãe Aqui? Ali na casa da novidade. Né? A casa da Novidade. E, e você lembra da casa da novidade? De quem que era? Ah, era do Luizinho. Ele, ele fazia pamonha e eu vendia pra ele. E vendia muito ou não? Ah, vendia. Vendia pamonha. Naquela era, época ele já fazia prost... pamonha? Era muito gostosa, né? É, é na, na palha do, do, do, do milho. Fazia mesmo. A palha, do milho. Então, mas era muito boa a pamonha dele. Quem? Quem então, faz? Quem era fa eu ficava aqui, ó. É nessa eu esquina? ficava aqui, não era lá, não, aqui. Nessa esquina. Ah, é aqui que eu ficava. O oh, o oh, oh, El oh, Ronaldo. Você né? sumiu, Ronaldo. Ó, oh, eu tô aqui, rapaz. Você ah, oh, ah, é. tá. Você tá bom? Graças a Deus. Oh, Quantos não, anos? Você vai votar no Bolsonaro ou no, no Lula? Eu vou votar no Bolsonaro, rapaz, se eu tô ficando doido. Mas não é burro, né? É. Eu também, burro. E eles é. metem a boca nele, né? Então, a Globo é, A Globo mete a boca, mas a Globo é uma merda, é. viu? Mas... Fechar. Por quê? Te fechar Acabou com o horário, horário de verão, só de acabar com o horário de verão tirou a barbadeira de muita então, gente. Então, foi coisa mais boa pra tirar é. o horário de verão, coisa mais boa. Que Eu adorei. Bom então, agora fica é é falando que ele era, era culpado de morrer da, da pandemia, que ele foi culpado de morrer muita gente. O governador não tem culpa nenhuma, é só ele. Que... O Lula é um ladrão ah. lá, que é oh, o quilômetro da área. vai roubar demais, mais a gente que já roubou. Aí ah, não vai voltar não. Ó, oh, o ah, que, que mas... você trabalhou mais tempo da banca lá? Eu trabalhei da Banca de Jornal. Trabalhei 20 anos lá, 23 anos. Ali em frente à igreja de São Sebastião. É, é São Santo Antônio. Santo Antônio. É. E eu trabalhei da FAP de tá, Caltado também. Qual fábrica é, de calçado? Calçado de calçado do... Aldo, calçado, é Mas e o que, que você fazia eu na fome? Eu trabalhava no, no pesponto. Você era é bom para o pespontar mesmo? Uhum. Esturar? Eu era ajudante pesponto. Uhum. Ajudante. E, Ronaldo, eu estou com... Quantos anos você acha que eu estou? Não, você deve ter mais... Do que... Você era menino quando eu nasci ou não? <risos> quantos você, anos você tem hoje? Você tá com quantos anos? Eu tô com... Fazer 70. Set, 70? E você é mais novo, bem mais novo. Não, eu, eu tô mais velho, dois anos. 72? É. Ué, eu... Eu tô eu de 50. Eu sou de 52. Então, você fez 70 quando? Eu vou fazer em outubro. Ó. Oh, e ser fez... É de, de que mês? Demais. Vai, então você eu já, já fez... Eu já fiz é. 72. Você tá de parabéns, rapaz. Não, mas eu não tô muito bom, não. Eu tenho artrose, tenho desgaste. Não aguento andar, não aguento andar mais. É. E nem sou da desgravação disso. Agora, o que, que eu faço? É. Pra minha... Pra minha... O que que é bom pra artrose, você sabe? Artrose, sei lá, viu? É? Tem que saber, procurar um, não, um especialista. É... É, é a é, é articulação, né, Ronaldo? Que, é. Aquela para, né? Articulação. Não, como é que chama aquele negócio que fica entre o joelho? Como é que chama? É. Que faz, a, aquela, aquela, aquele óleo que faz... A graxa? A graxa. Não, mas tem o um nome. Sei é, lá. Tem o um nome, chama... é chama... Você fala que tem que comer pé de galinha é mesmo? Pé de galinha. É. É bom. <risos> quer é galinha. Eu gosto mais é da moela do que é do pé. Ah, eu gosto só da co... conta coxa. Uh! Gloroso. Você então, já comeu Ronald, muita galinha, já? quer Você já comeu muita galinha, já? Ah, eu como é frango de granja, né? Frango de granja. Você, você morou na roça uma vez, ou? Não, nunca. Você já eu nasceu aqui Fran... na na... Eu nasci na rua Santos Pereira, sabe onde fica? Aonde que fica essa? Sabe onde é o corpo de bombeiro? Sei. Lá, lá não era bombeiro, lá era era, era na casa. Meu pai trabalhava na prefeitura e a gente morava lá. Como é que chamava seu pai? Arlindo Zé Ferreira. E como é que eles arranjaram esse nome pra você? Tem uma rua ali, na rua tem uma rua dele ali, lá na rua. Sabe onde é Siretrã? Sei. Ali perto. A Siretran tem uma rua o no nome dele. A Siretran Nova? É. Nova. Por que você morou na Como é que chama essa rua que nós estamos nela? Andando Ela aqui? aqui chama Campos Salles. Você conhece Franca bastante, né? Demais. Só que os bairros novos, eu não conheço bairro novo não. Hum. Mas é os antigos, né? Das, do seu tempo? Meu tempo. Franca que demais, né? Não, não, você veio da onde mesmo? Eu sou mineiro Da onde? Eu sou de Larginha do Chalé Larginha do Chalé? É Onde fica? É, é fica no leste de Minas Leste, Minas Divisa com Iuna Iuna Ibatiba Você conhece é, Água Vermelha? Água Vermelha não do do que é Teofrotórea De É Desconheço, já tive lá, já passei lá você conhece João Molevade? João Molevante, é perto de Belo Horizonte. Tem um problema lá esse dia, uhum. não. Né? É. Você morou lá ou não? Não, eu, eu tô de nome, eu conheço. Eu conheço Alfena. Alfenas, é? Que a... Farginha. É. Farginha. A... É. Eu vou parar aqui pra conversar com esse Você moço conhece? aqui. É. Oi, é o João. Opa. É o João. Né? O João? É o João? O João, te com o Ronaldo? Hã? Ah, você sei, é bom. O João, chega e desce aqui um pouquinho. Hã? A mão feia aí, João. Operação quente. É. Desce um pouquinho aí, para você, você ficar mais... Abaixa aí um pouquinho, desce... Não, abaixa aí, né? Quer abaixar? É, ah, não, aí, ó, aí, ó. O João, você conhece esse moço que eu tô... Ah, eu conheci de vista, mas não tô lembrado direitinho quem é. É Rubens ou não? Álvaro. Alvaro. Álvaro, Alvaro. Alvaro. Alvaro Monteiro. Eu sou o irmão do Wagner. Wagner. Conhece Wagner? Wagner foi mim? Né? É. Tá foi o irmão dele. Tá ele é o mais velho. Ele é o mais velho. Você está passeando eu tô com ele? Estou parecendo com ele? Tá passeando? Não, eu, eu fui lá no banco resolver um problema e o Ronaldo estava lá. Aí o Ronaldo vai me dar uma charolinha. Ah, ele foi sim. lá buscar dinheiro e eu fiquei enganado. Eu pensei que ele ia trazer um colher de dinheiro pra nós. Não vai mexendo, uhum. eu trouxe nada. Você é seu irmão? É. Ah, hoje ele não foi na loja, não. Não. Durvalino? Durvalino, é. Você tá indo na loja? Tô indo pra, acabei de almoçar e vou para lá. Vai pra, pra, pra lá? Você ainda tá almoçando ainda? Vô? Todo dia. Todo <risos> dia? Você eu aprendeu desde pequeno? Tô de ver, é? Eu tô longe de comer, rapaz. É? Aprendeu é. a almoçar? Você tá Ou ele esqueceu, não? Não, eu já eu já esqueceu não. É porque eu não vou ficar ruim de comer, é. sabia? É, mas se você almoçou agora, você não precisa de comer mais. Não, a moça... Só à só noite. Às 3 horas, é. a moça faz café, nós toma café na loja. E à tarde, a, a, a meu filho esquenta comida, eu como um pouquinho pouquinho de, deitado. Ô, João, é. o café seu da tarde tem pão de queijo? Ah, tem pão de queijo que eu compro de manhã na padaria estrela. É, lá no é. é, é é, do é, do é, serviço. É, a tarde é mais fraco. É. De manhã é mais forte. Eu lembro quando o João casou. Lembro? Você está. quantos anos de casamento, os pais? Fez 49 anos. Aguentou sozinho. Ela tá boa? Não, aguentou sozinho. <risos> foi dois anos que ela foi embora. Fui. Nossa, ela era tão forte. Calma aí, assim. Como é que ela chamava mesmo? Brígida. Brígida é. Ferreira. Brígida? É. Brígida. Era Ferreira? É. é. Eu sou Ferreira. É de Pedregulho. Eu sou Ferreira. Brígida Ferreira? É. Quantos filhos você tem? Eu sou Filho? pai de quatro. Quatro filhos? Eu tenho só três. O eu, nome deles, João. morreu. O claro. mais velho, Rodrigo, e, que é o Rodrigo, o Mr. Matheus, o é a Maria, Maria Laura e o Samuel que morreu. Então é uma mulher três homens. É. E, e, e neto? Você tem um punhado, tá? É? Neto você já tem um só punhado. Só três. Três netos. Que eu saiba. É. Ô João, faz dois anos que ela foi embora. É, foi embora. Estava doente, João? Não. Deu a neurônio abdominal. E operou e não existiu. começou o palhazinho, o, o coração mesmo pai e morreu. É a vida. vida. A minha mãe, peraí, Ronaldo. Hum. A minha mãe faz três meses que faleceu, então, né? É. Eu morava com ela, né? Sim. Ela tinha 98 anos, Ronaldo. 98 anos? É. Aquele dia depois, ela estava lá. É. Então, 98, ela estava com Alzheimer. Ela não tava, conhecia ninguém. Ela comia. Ela não falava. Ela descansou, tanto Assim internou no dia e morreu no Brasil, lá Sua mãe foi uma heroína, né? Foi. Que ela... ela foi uma guerreira. Guerreira. Ela criou foi... nós, maior certificado, meu pai morreu, depois ela casou de novo, morreu de novo, aí ela nunca mais casou. Meu pai trabalhava na prefeitura, chamava Lito Zé Ferreira. Eu não lembro dele. O nome é pessoal doceio mas... do Wagner, né? O Wagner. Naquela casa, tem... casa do pai. Aí Piola. Aí da Piola. Aí da Maria Piola. A Ida Piola. O Wagner mora lá.. <coughs> Sabe o homem médio lá embaixo? Sei, sei. Ele é, mora no prédio lá, subindo A rua Anjo Pedro. Ah, sei lá, sei lá, do lado do corpo. Corvo, Então, e faz tempo, bem, né, o Wagner. E tem um escritório ali da. É só da... ser o Wagner de irmão? Não, tem o um, um Luiz Carlos, que trabalhou no banco também. Ele tinha o um filme de Veloz, ah, trabalhou no banco. Meu. Mas ele tá aí. E tem o um outro que morreu também, o Tiger, o Caçula. O Caçula morreu com 47 anos de ramo. Você tem quantos anos é você? Eu tô com 7 um e dois. 7 e dois. Solteiro casal do Tigro tipo do Fubá. Viúvo. Hã? Você igual você, viu? Solteiro ou casal do tipo Tigro no Fubá. Viúvo. Viúvo? Tegou o C, Viúvo. Eu falou que tem filho, Não? Aí é. é. é. Não tá bom. Aí ele vai. Ô, João. Oi. Um abraço pra você. Obrigado. João. x 7, 7 Novo ainda, né? Tá nada. Tá ficando mais ruim, fraco. Ficando e ruim as pernas, andar. tá ruim, João? Não, tá. O seu amigo aí que faleceu. Tem. O Jaime Rodrigues, irmão do... do, do Valdes Rodrigues. Ah, eu vi hoje no rádio. É. Ele tinha 89 anos. Já em 89, é. eu conheci um outro irmão dele, o alemão, o alemão o irmão do Valdez, é. faz no, tempo. Eu vi no rádio hoje. O eu... Nenê também morreu, o irmão do o ah. Nenê. É, eu tá agora só o Valdez. Qual que é o Jaime? É, é o Madrid que morava é. ali? É, eu morava ah, ali. Ah, o Jaime? É. Ah, o Madrid, o Jardim. não vejo você mais, por quê? Eu não vejo você mais, por quê? Eu não vejo... Eu, eu fico em casa só, não sai mais. Não? Não sai mais porque eu não aguento andar. Ah. Ele tá proibido. Você lembra que eu passava de frente à loja? Lembro, lembro, lembro. Direto. Passava lá. Comprava lá, comprava eu na lembro, sua lembro. loja. A loja mais tradicional de Franca. É. Quantos anos é a loja? 56 anos. 56 anos? Já não. ganhei dinheiro naquela loja, agora estou empatando. Agora Já você está investindo. É. Não, hoje, é. hoje eu sobreviveria mais de aluguel do que de loja. É. Na época da vaca gorda, eu investi bem, você entende? Graças a Deus, né? É, hoje não é de aluguel também. Eu vou embora então. Ó, oh, um abraço pra você, João. Tchau, viu? Deus te abençoe. Foi um tchau, prazer. Tchau. Dá um alô aqui pro pessoal que tá tchau, vendo vocês, aqui. Tchau, tchau. Aí, ó. É meu amigo. dia que você viu o meu irmão, o padre, você fala pra ele quase tá conversou. Falou, falou sim. Falou. Tchau, viu? Um abraço, um abraço. Tchau, João. tchau, tchau, tchau. tchau tão tchau. Obrigado, João. Cara atencioso, né? Da, o da atenção pra nós, né? É? Dado é. atenção pra nós, né? É. é, ter dado atenção pra nós A é gente fina. Eu gosto de gente, gente que faz questão tchau, de, de conversar. Nossa, a, loja, a lojinha dele é, é quantos anos, hein? Ah, falou 50 e tantos anos. e tantos. É. E vamos nós pra frente, né, ô? O... Álvaro. Mulher dele era bonitona, você lembra É, professora. É, é bonitona. É aqui, né, que mora? É, mora aí, uma casa muito boa. Tem o filho solteiro, vai ver, né? É. bora Mora com os filhos. É, até né, tal tá, o filho bora é, Ele né? tá muito filho, bem, bem, né? Graças a Deus. Ronaldo, senhor. É. Vamos torcer vou... pro Bolsonaro ganhar, é. né? Qual que é mais fácil, eu descer aqui e subir lá ou, ou, ou ir em frente? É melhor ser reto aqui. Porque na hora que eu descer lá, você vai ficar no meio da rua. Se eu descer aqui... Ah, então é melhor descer. É, aqui. Eu vou descer aqui, é melhor a gente passa perto. Bom, não, hein? É, essa pesquisa que o é pra ajuda a aquela pesquisa. isso é, aí não, não conta não. Se, que fala que eu voltei primeiro. É. 43 pós? Não, isso ali não, não conta não. Pode virar aqui? Pode. aí, ó. Vai vou... arrumar. Olha que beleza essa franca. Nós vamos passar aqui em frente o... Ao... A loja. A, lo... a loja do... A, a de restaurante? É. Não, nós vamos descer naquela outra, lá embaixo. No... no... E vamos é. atravessar, eu sei que é. vai me... Aí eu vou te aquela... falar, você vai virar. É. Aqui é eu... o Pestalozzi Aí você vai ficar de frente, aí você pode vir direto pra cá É. Aí eu subo Aí não precisa de você fazer balão é. Né? Tem que fazer balão e Aí lá você já fica do lado, né? Esse é essa loja. Meus irmãos, tudo estudou aqui Do Pestalozzi? Do, três Você estudou então, aonde, ó Tá, então, que entra Ali mais pra cima, né? É, mas perto é, da sua casa. Mas é, eu entro. virar aqui, ó. Hein? Deixa eu ver aqui. Ah, não. Dessa daqui eu posso virar, não? Pode? Ah, eu vou pegar lá embaixo. Você, você vai uh, não, chegar aqui, lá aqui na. Aqui, na, eu, eu tenho, aqui não, não pode. pode. Certo? Ô, Álvaro. Você vai pegar a Palermo? É. dando carona ao Alvo e guardando a história dele, o Alvin, é um você menino que já trabalhou muito. Cê, já você deu... não estava tanto, você está me quebrando o ah, é Obrigado. É. Nossa, mas eu, as minhas pernas não vai é. Eu saio de casa, Ronaldo, estou obrigado, estou obrigado, porque a vontade de sair, não dá vontade de sair. Não. O bom é ficar em casa, né? Hoje eu vou ficar em casa. Deixar esse vamos viu não? Ah, eu não sei. Sabia? mais madrasto, é. ela... atrás era pai? É. Onde que era? É, é lá no Chapayá. Ah. Cleusa. Era sua madrasta. O é. é. Ela é muito boa. Boa. É. E a minha esposa, ah, hoje, eu... Quantos filhos você tem, Ronaldo? Eu tenho dois. Dois? Dois homens. Casado? Casado. Neto. Filho, neto. Neto. Eu tenho só um casal de neto. Você tem que viajar? Ah, eu viajo pouco agora. Eu... Parou? Parei. Eu já viajei mais, sabe? É. Você tem uma chapinha aí pra fazer, semana? É, Tem é. Uma chapinha pra... Próxima. Não, eu não posso mexer com o chácara, não eu vou passar em dor de cabeça. Posso subir aqui, ó. É. Aí, ó. Você vai falar onde que eu erro. Ronald, Ronaldo, você tá vendo aquele sobrado rosa? Sei. Você... você vai virar esquerda. esquerda Ali? Ah lá, aquele sobrado rosa. Sobrado rosa. É ali que você mora. Não. Não, é. Era a rua pra lá, eu sei. É a rua pra lá. Ô, oh, oh, oh, oh, você separou esse canto aqui da cidade, né? Sempre eu morei. Vai a ser... vida toda? Faz 64 anos que eu preste. preto ó estamos tô chegando já aqui. Tá tô... No final dessa rua direito, viu? É. O final dessa rua você vai virar direito. Qual que chama essa Rua Essa aqui chama Rua Cosmo Traficante Cosmo Traficante A de cima é Arcante Petarela Aí, ó A outra é a Expedicionário Garcia Garcia E a minha é Geraldo Foroni Geraldo Foroni Da farmácia, Anésio Foroni Irmão do Anésio Você tá com a cabeça boa esse bar aqui, o dono também chama Anésio. É. Aqui que você bebe pinho? <risos> é. Olha lá. Vou ver se eu, eu, eu estaciono aqui. Sobe aqui. É É daquela casa. A casa verde, ao lado da venda. Ao lado da venda. Pra lá. cima. No outro lateral de cima. A direita. É. Você tá vendo aquela arvinha ali? Quem cuida daquela árvore? Daquela árvore nós joga água, não. Né? Aí ah, você joga água ela fica pequenininha. Eu fui na prefeitura é, pra mandar uma, dar uma podada. É. Na, na frente Pô, da caminhonete. Na da frente da caminhonete. É. É mais fácil, né? É. Olha a casa aqui, ó. É. Aí, a casa do... Rapaz, e tá bonita a sua árvore, hein? É. Você joga água aqui? Deixar... aqui? Deixa eu passar por aí. Hein? Essa flor chama Primavera ou não sei. Eu não sei o nome Tendo que a... entrar né Não Deus abençoe Pera Deixa eu você. falar um Tchau na é. câmera Tchau meu amigo Ronaldo Um abraço, tudo de bom Depois você manda para mim Eu mando para você Eu <risos> quero ver como é que você vai descer aí Você tem não é fácil. Você vai devagar Você vai devagar Que esse carro é real Você não vai perder a calça não viu esse é o Álvaro, Ó! Oh! Bate a bunda no navio Ó é. É. <risos> oh, Deus abençoe viu? Deus abençoe Foi eu muito abençoe. bom Foi. Foi muito bom te ver, viu? E eu fiquei contente Então a gente fala mais né? É a chave tá aqui Tá aí a chave? Não. Pai com Deus, Muita abençoe. Amém. Valeu. Agora você vai